Deus nosso Pai, Criador dos universos, das estrelas e da vida, derrame vossa luz e sabedoria sobre este planeta. Piedade para aqueles que não conhecem sua profundidade e poder. Derrame o um passo no curador naqueles que precisam. Dai a estrela guia para guiar nossos caminhos na luz e no bem. Dai força àquele que precisa erguer e melhorar, que somente seu amor é o verdadeiro ouro que reduz. Assim, na, na terra e nas estrelas, paz em nossos corações, para que descansemos no equilíbrio, na harmonia. E de julgo leve, amém, porque tudo o que criou e além que não conhecemos é o teu reino, o poder e a glória. Assim seja.